Som, testando som sol. Um, dois, três, som, Estão me ouvindo o sol? for life. for Bom dia, estranhas! tudo pau Vamos fingir que eu não tô sumida, Vamos fingir que teve vídeo semana passada, mais fácil. No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer o penteado de peruca que eu mais amo fazer. E que tá bem longe ainda de ficar perfeito. Como eu sempre digo, eu não sou profissional disso, né? Eu sou uma aventureira. Eu gosto de assistir vídeos no YouTube e aprender autodidata. E esse é outro exemplo disso, que eu aprendi nos vídeos de tutorial da drag do RuPaul, aquela James Mansfield. Calma que o cachorro tá se coçando, gente. Pronto. Enfim, foi um tutorial que eu aprendi na internet e eu tô repassando aqui pra vocês. A gente fez esse penteado numa peruca sintética loira. Tinha 2 centímetros só de front lace, então era, ela é bem limitada. Mas mesmo assim, dá pra fazer umas coisas legais. E bora pro tutorial, vai! Sem muito papo. Bora fazer um cabelinho lindo, de Hollywood? 5, 6, 7, 8. Então bora pra mais um tutorial. Vamos começar pelo começo, que é alfinetando toda a lace aqui né, na cabeça. Deixa pouco, pouca distância entre os alfinetes para não rasgar de jeito nenhum, né? E vamos batendo uma escova aqui geral zona. Depois de pentear, vamos dividir a cabeça em quatro aqui, né? Como todos os penteados começam iguais. Aí vamos pegar as duas partes da frente e dividir em três: o topete e as duas laterais. E vai ficar mais ou menos assim e vamos meter babyliss nisso aqui isso é fibra sintética, então vamos colocar na temperatura de 150 graus porque 160 torra. e bora começar o babyliss, mecha por mecha, bem bonitinho eu começo pelas mechas de tra... é, da frente e vou de um lado para o outro, começo primeiro pelo lado que eu vou prender para trás e depois para o lado que vai ficar solto junto com a franja e aí é bem babyliss, não tem segredo eu deixo um pouquinho, tiro e depois já coloco o grampo para não soltar ainda o cacho e deixar ele esfriando no lugar bonitinho queima a mão, queima a mão. demora, demora também só para fazer esse set aí de, de bob, eu demorei mais ou menos uma hora eu sou meio demorado também, não sei se tem gente que faz mais rápido, mas eu demoro. E fica essa lindeza aqui, ó, dona Florinda, bem bonito, lembra minha avó, minha avó andava assim com pano na cabeça. E aí vamos bater um spray e vamos começar a soltar, não sem antes dar um carinho no cachorrinho, né, que não tem coisa mais importante na vida, né. E aí eu começo a soltando de baixo para cima né essa primeira mecha é a que vai fazer base para nuca então eu não desfio e aí as mechas de cima já começa a desfiar eu divido em dois e aí desfio a parte de cima primeiro depois a parte de baixo Desfia bem bonitinho vai penteando vai penteando desfia penteia desfia penteia e compacta bem o desfiado só na raiz ó para o resto ficar soltinho bonitinho e vou fazendo isso em todas essas mechas de trás, soltando, desfiando e batendo o laquezinho e vai ficar mais ou menos assim e agora vamos começar a fazer a mesma coisa nas mechas da frente só que separando um centímetro que vai ser o acabamento né, da frente e aí a mesma coisa, primeiro eu faço os três rolinhos do lado esquerdo que é onde eu vou prender para trás e depois eu começo o outro lado, ó, tô separando aqui a mecha de acabamento, né, que é o centímetro. E vou pro outro lado fazer as mesmas coisas. E aí termina de desfiar a franja já pro lado que ela vai cair, ó, tá vendo? Já fica tudo pro lado certo. E agora vamos trabalhar com essas mechas de acabamento aqui. Que também é meio parecido, a gente vai desfiar o lado de dentro e alisar o lado de fora ó de dentro desfia e fora alisa e fica assim e vai batendo o laque e vai penteando bonitinho e põe uma prisilinha para segurar o que já tá lindo é importante também ir mexendo com o resto da mecha para ela não embolando ela tem que ficar soltinha bonitinha e aí ó que ficou bonitinho Penteia de novo, anda com a presilha, já fica mais uma parte maior bonita. Vê o caimento e vai o outro lado. Outro lado é a mesma coisa. É... E a franja também é a mesma coisa, só que a franja a gente faz os quatro lados da franja, né? Só que eu perdi o vídeo, como a gente pode ver. E aqui a franja já tá meio pronta. Parabéns, Enzo. Tá de parabéns mesmo então eu vou fazer o acabamento aqui bonito que eu fiz aqui do lado esquerdo vou fazer aqui do lado direito também que é o final da franja, né? então eu vou penteando todas as voltas, ó tá vendo que eu tô parando com a mão em todas as voltas e aí eu vou travando que já tá bonito e vou fazendo a onda bem bonitinha do jeito que tem que ser feito aí essa onda já ficou bonita, eu já ponho o grampo aqui pra não sair do lugar aí bato um laque pra esparar aí, aí vou pra outra onda, ficou bonita, já trava ela aqui com alfinete já trava a outra também, e vai penteando o resto, para as ondas irem se encaixando e dá alfinete, e dá laque, e dá alfinete, e dá laque, e, e vai indo, e no final eu faço um redondinho vai ficar bem bonitinho, ó, que lindo, bate laque pra travar tudo isso Faço isso também do, nas mechas laterais do rosto, para deixar tudo bonito, né? Para finalizar, eu refaço os caixinhos que ficaram mais feinhos, para dar acabamento, né? Tá tudo lindão atrás. E aí, depois que o laque da frente secou já, eu vou tirando os alfinetes e vou colocando tudo em grampo na peruca, a gente poder tirar da cabeça, né? Senão não vai sair. <risos> e depois a gente bate um laque em tudo. E aí, aqui é a criança recebendo presentinho. E vamos ver como ficou? Vamos ver como ela usou? Bora lá. Beijo, Mamãe. Adorei. Perfeita! Olha isso! Uh, beijo, beijo! Vai. Se no canal da minha mãe Incrível, né? Eu, enfim, fico só orgulhosa, porque eu não sou profissional disso e tenho esse resultado tão lindo pra minha filha, né. Agora eu tô ensinando ela a fazer também, já já ela vai ser capaz de fazer sozinha. Né, dona Johan? E é isso, e espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham conseguido fazer, pelo menos, mais ou menos. Porque pra mim, a minha meu caminho de peruca tá sendo assim. A primeira não fica muito boa, a segunda fica média, a terceira fica aceitável. Da terceira para frente, é evolução, é treino, é tudo isso. É força de vontade que faz acontecer, tá bom? Como todo vídeo, não se esqueça, se inscreve aqui no canal se é sua primeira vez. Se você já é reincidente do canal, não esquece de dar o like. Nosso soquinho do like de todos os vídeos. É, se quiser acompanhar quando o vídeo sai, vai lá nas redes sociais do canal canal As Ursa, sem S no final, tanto no Facebook quanto no Instagram. E se quiser dar uma biscoitadinha lá na minha mídia, ver a desgraça de vez em quando, etc e tal, é Instagram Enzo Cunha. Tá bom, gente? Vejo vocês no próximo vídeo, muito obrigado por assistir. Beijo, beijo, beijo. Tchau!